E nesse Shabbat de hoje, quem vai compartilhar a palavra com a gente é o Eduardo, em Romanos 2, do verso 1 ao 5. Portanto és indesculpável, o oh homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Essa palavra me fez lembrar uma palavra de Jesus, que ele fala sobre... Quando a gente for, vamos dizer, ajudar alguém, primeiro a gente tira a trave dos nossos olhos para depois tirar o cisco, porque às vezes a gente está lá apontando o cisco do outro quando a gente tem uma trave, né? Que é um pouco do que Paulo está falando. A gente está lá julgando as pessoas, mas a gente mesmo pratica essas mesmas obras, né? Jesus nos chama, primeiro, obedecê-lo e a gente praticar. E depois a gente vai poder ajudar e até ajudar as pessoas também se arrependerem, porque a palavra de Jesus não é um chamado de não confrontar o outro, não falar, mas é primeiro a gente decide viver e se arrepender para depois a gente poder ver direito para poder ajudar o irmão com seu pecado. Né? Ali estava dizendo na Bíblia, estava né, escrito, para você não julgar o outro Assim, a gente deve olhar para nós mesmos antes de sair julgando o outro, entendeu? No corpo de Jesus Cristo, amém Esse é o de Jesus